Mostrar o jeito mais fácil de ganhar like mas se, se você gosta aí desses vídeos, tá ligado? Mais zoeira e tal, mais esses Se você quiser mais esse estilo, mano, claro, deixa o seu like e se inscreve no canal, tio e compartilha. Porque além de mostrar que você gosta dos vídeos aqui do canal, mano, sério, cara, você vai receber vídeos incríveis, três dessa Essa semana vai ter vídeo todo dia, tá ligado? Então já tá acabando o freio de vídeos, mas é aquilo, bro. Cara, os vídeos aqui são muito bons, cara Eu tento fazer o melhor possível Mas enfim, chega tipo de enrolação E bora pro método, tá ligado? O método é criticar o potencial do Digo ou do Z. E eu vou te explicar aqui, né? Mais ou menos o, o, o método Que é bom demais para pra tu conseguir Algumas visualizações, tá ligado? Mas enfim, como que é esse método? Eu já sei que vão ter alguns aqui Que vão criticar daquilo, é cara Tu vai estar ganhando muita... Muita viu com esse método, que vale muito a pena, é um método incrível, praticamente novo, cara. Mas enfim, chega de enrolação: o que que esse método é, cara? Você vai lá, faz um vídeo com o título putz, aquele título putz, tá ligado? Né? Porque você ganha aquelas visualizações de quem não aparece no potencial, né? Porque até porque vai ter gente que não aparece no potencial, né? Que vai fazer o que? Eu me senti representado por esse vídeo, vou deixar o like aqui, não sei o que, nesse vídeo. Dizendo que o Digo é desumilde. E aí você vai conseguir muita view, muito like e muita inscrição da galera que não apareceu no potencial, tá ligado? é aquilo, cara, vai te dar uma sorte do caramba, você vai conseguir muita, muita, muita view, tá ligado? Criticando o potencial do Digo ou do Z, tá ligado? tanto que o Ziz no Twitter, cara. Ih, quantos putziziz que vão ter? Já guardo os putziziz, tá ligado? É, porque, cara, ele já sabe que vai ter aqueles putziziziz, putziziziz, esse, esse tipo de vídeo, tá ligado? Criticando aí os dois, né? Quero potencial, cara. Até porque isso dá muito a ver é o jeito mais fácil de conseguir vir o like no YouTube. Sério, não, é um jeito, É um jeito muito fácil, cara. Sem esforço algum. Mas enfim, cara, esse vídeo aqui é ironia, tá? Isso aqui é brincadeira. Claro. Que né? Você tem que ter no mínimo algum embasamento mínimo aí pra criticar os caras, sabe? E essa zoeira, mano, isso não é sério, tá ligado? Não incentivo ninguém a ficar, oh, não sei o que, volta aqui o potencial, do digo, só pra ganhar, viu? Mas enfim, cara, se você gostou desse vídeo um pouquinho mais engraçado aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho like, também, também, compartilha, porque tu vai receber vídeos incríveis, e com mil inscritos, vai ter surpresa pra vocês. Então, se a gente chegar a mil inscritos, vai ter uma surpresa incrível aqui no canal. Tchau, galera!